56 magistrados da Justiça do Trabalho participaram da segunda semana jurídica de 2019 em Cuiabá. O caráter é multidisciplinar, não é falar só de direito. Estamos trabalhando aspectos é, psicológicos, aspectos sociológicos, é, que são econômicos, que são importantes na formação do juiz. A semana foi marcada com várias palestras e oficinas. E o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Mello, foi um dos palestrantes. Ele falou do conflito de gerações no judiciário. O magistrado ele se aperfeiçoa, não é para que ele tenha possibilidade de associação profissional ou tenha ganhos pessoais, ele se aperfeiçoa para que ele possa atender a sociedade, uma sociedade complexa, uma sociedade extremamente veloz com transformações importantes no fenômeno e no mundo do trabalho e por isso é imprescindível que haja um momento, um momento específico durante o semestre em que se realiza a semana institucional e que possam ser tratadas questões relevantes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da atividade judicial. Outro destaque no evento foi a palestra motivacional de Álvaro Fernando. O compositor, escritor e palestrante arrancou risos dos participantes. Muitas palestras marcam a gente. Particularmente a que mais me marcou foi a palestra motivacional, que nos dá uma visão diferente da, da rotina da nossa vida, da nossa carreira, como a gente encara todos os nossos trabalhos. É, o que a sociedade nos espera de nós, né? Então foi uma palestra que me marcou bastante. O evento foi organizado pela Escola Judicial do TRT e faz parte do programa de formação continuada dos magistrados da Justiça Trabalhista. Para os juízes do trabalho, o evento superou as expectativas. Além de atualizar em termos jurídicos, ela trouxe também outros assuntos relativo a comportamento, né, ambiente de trabalho, o isolamento do magistrado, os problemas de saúde e como superar isso aí. Lidar no dia a dia com o processo, a gente está se relacionando com pessoas que estão ali por meio dos processos para tentar resolver os problemas. Então, essa semana jurídica é de tamanha importância para essa relação troca de experiências que vão fazer com que a gente cresça profissionalmente e Humanamente, vamos dizer assim.